Na aula de hoje, esporte de rede e parede. Aqui a quadrinha de vôlei já está montada. Nós vamos fazer uma adaptação do esporte paralímpico, do vôlei sentado, onde o importante é não tirar o bumbum do chão. Isso. Então, recomendamos que as crianças adaptem o esporte para o jogo, onde nós podemos alterar as regrinhas para facilitar. Então, este é o vôlei paralímpico. Opa, telefone. O aqui. É o Pedrinho. Fala, Pedro. Eu sou o Sérgio. Eu... Eu então não dos seus aulas para eu melhorar, eu vou. Ok? Tchau. O Badminton. Badminton é um esporte originário da Índia. E se desenvolveu lá na Inglaterra. Vamos lá. Aí agora vamos para os esportes com parede então aqui na parede eu fiz duas linhas paralelas Vamos utilizar essa bolinha de tênis E o jogo é a pelota basca Que pode ser jogado com a mão, com raquetes e também com cesta ponta Vamos com a mão, que é mais fácil, e adaptando o esporte para o jogo, para facilitar a prática da garotada, nós sempre vamos segurar a bola. Então, o saque joga a bola contra a parede, acima da, da linha. Ah. Boa, peguei. Só não pode ir para baixo da última linha, mas pode jogar aqui, ó. Boa. Boa, Rafa. Aí. Aí. Isso, simplesinho, tá vendo? Tem moleza. Então, tá do terceiro ano, não vão ter dificuldade para jogar pela pelota básica. Beleza. Pode até pegar direto, Opa, op, errei. Agora vamos usar squash, utilizando a mesma dinâmica da pelota básica, mas agora com raquete. Uma, oh, só rebatendo lá, ó. Uma rede de vôlei, tá? Quatro sacolinhas plásticas. Vamos abrindo agora, cortar a alça de cada lado e aqui na lateral a gente faz um corte até o final. Agora vamos começar a montar a nossa rede. Mudar nozinho aqui, ó, juntando. As pontas que sobraram das alças. Vamos pelo rolê paralímpico, que de baixinho, de voleio. Sacolinha, uma folha de sulfite ou pedaço de jornal e tesoura. Vamos construir a nossa peteca. Primeiro, amassamos a folha de papel. Colocamos bem no meio da sacolinha. Segura. Dá uma voltinha. Peguei aqui. Posso aparar aqui assim, ó, pra amarrar a molinha aqui de papel. corta a sobrinha, fazer um corte na direção da peteca. Outro corte aqui. Esses cortes vão fazer com que a peteca fique mais leve, tá? Vamos lá, então. Agora vamos fazer uma raquete, aqui eu já tenho uma raquete pronta, que eu usei papelão para fazer o um molde aqui, porque nessa tarefa o ideal é que os pais ajudem né, é importante a presença de um adulto, porque nós vamos mexer com material cortante, os dois moldes aqui, próxima etapa. Na verdade, nessa aqui eu usei uma régua, coloquei uma régua aqui por dentro, uma régua de madeira e fiz uma longarina, está até marcadinha aqui, para a raquete não ficar tão flexível. Mas, na falta de uma régua, que aliás é um material escolar vamos deixar ele reservado para quando voltar às aulas, vamos usar a paleta de churrasco. Fita adesiva. Se quiser, pode encher de cola aqui dentro. Vamos fechar aqui. Vamos prender. Tampar essas beiradas aqui, ó. Vamos, vamos lá.